Olá, bem-vindos ao primeiro BMC Moments, momentos de partilha de conteúdo relacionado com a área da gestão e do marketing e que melhor forma de começar este primeiro momento com abordar, afinal, o que é o marketing, em que consiste o marketing. Muitas vezes ouvimos associado ao marketing a ideia de marketing é vendas, marketing é angariação de clientes, marketing é publicidade, marketing é redes sociais e os seus posts, mas, afinal, o que é o marketing? O marketing, de uma forma muito simples, não é mais que a filosofia de gestão que gera a relação de uma organização com o seu exterior. Ou seja, é a forma como uma empresa, uma organização, um profissional vai gerir a relação com tudo o que o rodeia, os seus clientes, fornecedores, concorrência, tudo o que está fora da sua área de controle, digamos assim, tudo o que está fora da sua organização. Ou seja, de uma forma muito simples e muito simplificada, porque é isto que o Martin é. Martin não é mais do que, tendo aqui nós, a organização, temos aqui o mercado, o exterior, ele vai gerir a forma como gera esta relação, em que esta relação vai consistir na realidade numa troca. Numa troca do quê? A organização tem soluções, o mercado tem necessidades. E então, o marketing vai fazer é gerir a forma como é que a organização troca as suas soluções pelas necessidades que o mercado tem. E este é o objetivo fundamental do marketing. E como é que este ciclo vai ocorrer? Mais uma vez, a organização. Porque relembramos, o marketing é a sua gestão que gera a relação da organização com o seu mercado. Então, a organização vai olhar para o mercado. E vai olhar para o mercado à procura do quê? De necessidades. Com o objetivo do quê? Desenvolver. Soluções. soluções estas em é que o mercado reconheça valor, valor de que satisfazem de facto as necessidades do decente. Se o mercado reconhece valor, isto vai gerar vendas, ou se quiserem é dizer resultados, que a organização necessita que lhe permita alcançar os objetivos que definiu. Alcançando os objetivos definidos, a empresa volta a olhar para o mercado e entra aqui num ciclo vicioso para a objetiva, que é, se se alcançou os objetivos, a empresa vai olhar novamente para o mercado, para quê? À procura de novas necessidades, para gerir, criar novas soluções, que o mercado reconheça valor para gerarem vendas que lhe permitam alcançar os seus objetivos e assim olhar novamente para o mercado. De uma forma muito simples, o marketing é isto. É a filosofia de gestão que permite a qualquer organização gerir a sua relação com o exterior, com a finalidade de desenvolver soluções que respondam a necessidades do mercado, que lhe permita alcançar os seus objetivos e que de forma contínua lhe permita percorrer este fluxo. É é este o contributo do dia de hoje, o que é o Martin? Peço-vos, deixem as vossas questões, dúvidas ou até sugestões de melhoria para o futuro. E muito obrigado por terem assistido. Até breve.